Começar primeiro, como sempre, com as notícias relacionadas com fatores macroeconómicos e que poderão, de uma forma ou outra, ter impactado o teu portfólio ao longo da semana. Começamos por falar sobre a falta de chips que já me assa que o ano 2021 possa vir a ser ainda pior que o ano 2020 para a indústria automóvel, que já se sabe tem vindo a parar sucessivamente à, à custa da falta de microprocessadores. Só por exemplo a Auto Europa aqui em Portugal já parou três vezes durante o ano 2021, por isso este ano ainda vai ser pior para o setor automóvel em matéria de falta de chips. Tivemos os dados do, do crescimento da economia chinesa que abrandou cerca de 5%, quase 5%, quando o abrandou para os 5%, quero dizer que 4,9%, no entanto, os analistas esperavam 5,2% da expansão, o que fica 0,3% abaixo do esperado. Mesmo a produção industrial subiu 3,1% em setembro, o que é abaixo dos 4,5% que era expectável. Os portugueses estão a poupar mais em ano de crise, sem dúvida alguma que a pandemia ajudou a que as poupanças dos portugueses subissem de cerca 7.7% para 14%, ainda assim salientar como sempre que tudo o que tem a ver com poupança neste momento, com os produtos típicos de poupança, acabam por prejudicar o valor do nosso dinheiro, acabam por fazer o nosso dinheiro perder valor ano após ano e assim vamos cada vez <risos> ficando mais pobres. Ok, por isso cuidado com isso. Aqui o, o crescimento nos certificados de tesouro eh, foi notório, como aqui o, o Jornal de Negócios reporta, em que eh, vem agora para os quase 17.8 bilhões de euros, certificados de, da forro está nos 12.3 3,63, ok? Por isso, 12 mil milhões de euros, e depois temos ainda os depósitos a prazo, que já sabemos que, por mais incrível que pareça, é verdade, e por menos que renda, parece que os portugueses colocam lá mais dinheiro, quase 170 mil milhões de euros em, em agosto de 2021 que estavam em depósitos à ordem e depósitos a prazo. Os estudos mostram que 1.4 milhões de portugueses também têm agora PPRs, planos de poupança-reforma, um valor que está consideravelmente mais alto do que nos últimos anos, cerca de 15% da população portuguesa residente no continente tem agora um, um plano de poupança-reforma, o que é algo interessante e é de salutar, sem dúvida alguma. Agora há aqui ainda alguns pontos de melhoria, dado que... Os mais jovens, precisamente aqueles que deveriam começar já a pensar na sua reforma, parecem ser os que menos aderem a planos de poupança-reforma. Por isso, se te enquadras nesta categoria, considera-se eu escrever um plano de poupança-reforma que te ajude a criar um complemento para a tua reforma, sem dúvida alguma, mas também com muito, muitas vantagens fiscais, como já falei num outro vídeo. Novos pedidos de desemprego nos Estados Unidos vieram nos 290 mil na semana que terminou 16 de outubro, o que é um número abaixo do esperado, nos 300 mil, e isto representa então uns bons dados face àquilo que, que se previa e na verdade está nos valores mais baixos deste ano, o que é de, de salutar, são muito bons Uh, bom, muito bons indicadores em termos de empregabilidade e por isso de recuperação económica para os Estados Unidos. No campo das aquisições e difusões tivemos a CBOE que vai adquirir a EricsX, não há ainda grandes uh, anúncios de qual o preço é que foi feito, mas isto vai permitir à, à CBOE melhorar a sua posição dominante naquilo que são o mercado de, de opções financeiras e, e, e fortificar sim a presença na oferta de ativos digitais e mercados derivados a partir das suas plataformas digitais, ok? Quanto a resultados trimestrais, esta semana já começou aqui em grande força, tivemos a Netflix com receitas aumentadas a 6% para os 7.5 bilhões de dólares, foram adicionados 4.4 milhões de novos utilizadores ou subscritores do, dos programas da Netflix, Tinham sido 2.2 milhões no, no terceiro trimestre de 2020, por isso foi melhor... Agora, lucros por ação de 3,19 dólares quanto aos 1,64 no ano anterior, por isso aqui também quase a duplicar. Tesla, agora passando aqui para os resultados de empresas mais em setores mais cíclicos. Tesla, com trimestre de recordes, absorve para a empresa: recorde de veículos produzidos e entregue, melhor trimestre de sempre em lucro operacional, em lucro bruto e em lucro líquido. Receitas aumentar 58% para os 12 bilhões de dólares o líquido a disparar 389% para os 2 bilhões de dólares, ok? A Crocs, que é uma, uma empresa de, de sapatos, bem características que acho que muitos de vocês conhecerão, receitas teremos a subir 73% para os 626 milhões de dólares, o dobro de 2019, vendas digitais a aumentar 69% e já representam cerca de 37% do total das receitas do grupo o lucro exploração aumentar quatro vezes para 2 dólares e 47, por isso a Crocs com resultados absolutamente impressionantes. No campo mais tecnológico tivemos a Intel a apresentar receitas trimestrais de 18.1 bilhões, um aumento de 5% face ao ano passado, todos os segmentos a aumentar as receitas a dois dígitos, excepto o Client Computing que cai 2% face ao ano passado, mas todos os outros aumentaram 10% alguns deste segmento aumentar mais de 50%, lucros por ação a é disparar 60% após um 71%, só os segmentos de Internet of Things, IoT, Internet of Things e Mobileye, do, dos carros autónomos, acaba por mais do que dobrar os lucros operacionais de um ano para o outro, é absolutamente impressionante. E o chefe financeiro, o CFO, anunciou que vai retirar-se em maio de 2022, as ações da Intel abrem a cair mais 10% na segunda-feira, na sexta-feira passada, aliás, e enfim, mais uma oportunidade que tem vindo a ser criada no, no mercado financeiro para quem estuda a empresa e assim a considera, ok? Já sabes, aqui não há recomendações de investimento de, de ordem alguma, todos os exemplos são falados com o único caráter elucidativo. Continuemos, IBM com receitas trimestrais praticamente inalteradas nos 17,6 bilhões de dólares. Receitas com, as clouds, com a cloud aumentar 14% para os 27,8 bilhões de dólares. Lucros por ação, a cair 33,6% para os 1,1 bilhões de dólares. Annual, com vendas orgânicas a aumentar 8% para 8,5 bilhões de dólares. Fluxo, fluxo de caixa livre aumentar 20% para quase 1 bilhão de dólares uma operação de 2 dólares representam um aumento de 29% continuamos aqui nas fabricantes de industriais desta vez no, no segmento de dispositivos médicos com a R que a aumentar as receitas para a aumentar as receitas em 23% para os 7.2 bilhões de dólares Lucros por ação aumentar em 39% para os 2,39 dólares. 39%. Luxo de caixa livre aumentar 46% para os 5,1 bilhões de dólares. Segmento Life Sciences, aumentar receitas 24,5%, diagnósticos 29,5%, Environmental and Applied Solutions, 7%. Por isso, a empresa de dispositivos médicos aqui com muitos bons resultados. Para finalizar aqui o campo industrial, temos a WD40, a empresa bem conhecida pelos sprays de lubrificação WD40, que usam-se em praticamente tudo lá em casa, não é verdade? Com receitas trimestrais então a virem nos 115.2 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, o que é um aumento de 3% face ao ano passado. lucro líquido no 8.4 milhões de dólares, o que é uma queda de 57%. Passando agora aqui para o segmento do, das empresas de wireless e telecomunicações, AT&T com receitas consolidadas de 39.9 bilhões de dólares, lucros por ação de 82 cêntimos, é uma subida de mais do dobro, 110% face ao terceiro trimestre do ano passado. Subscritores com a HBO Max a vir agora nos 70 milhões, mais um recorde para aqui o segmento de streaming que visa competir com a Netflix, a Disney, etc, etc. Tivemos para dentro também a Verizon, com receitas a subir 4.3%, o lucro por ação a subir 12.8% para os 1.41 dólares. Passamos agora para o segmento da saúde farmacêutica, etc, etc, com a Biogen a apresentar receitas trimestrais de 2.8 bilhões de dólares, uma queda de 18%, Receitas com todos os segmentos a cair, exceto aqui o Adoelmo, um novo medicamento para o Alzheimer, que está com menos vendas do que era esperado. esperava se que grandes, grandes vendas, um, um arranque sólido, um arranque forte da empresa. A verdade é que, face ao preço a que ela entrou no mercado, serviços como a Medicare ainda não conseguem cobrir este custo elevadíssimo para as famílias. Então, as receitas mesmo deste medicamento a virem bem abaixo daquilo que é esperado e agora uh, a criar grande expectativa para aquilo que a Biogen vai fazer no futuro breve. Johnson Johnson com vendas de 23.3 bilhões de dólares, um aumento de 10.7% faça igual ao período do ano passado, por isso bons números, lucros por a ação de 1.37 dólares, um aumento de 3%, todos os segmentos também a crescer, embora apenas a um dígito. A Philips com vendas comparáveis a, a cair 7.6% para os 4.16 bilhões de euros, altamente impactados com a escassez de chips, e que causam aqui grandes, grandes impactos uh, na produção de equipamentos médicos, como já temos vindo a ver. O negócio dos diagnósticos e tratamentos aumentar cerca de 10%, é um valor interessante, os outros negócios cresceram bem menos que isto. Agora passando aqui para o consumo, o, o consumo discricionário temos a uh, Procter Gamble com vendas líquidas a aumentar 5%, para 20.3 bilhões de dólares, lucros a cair 4% para os 4.13 bilhões de dólares, enganei-me anteriormente, a Consumer Staples, a Unilever com vendas a subir 2.5% com o comércio online a já representar 12% do total das vendas. Passamos agora aqui para a indústria financeira para finalizar esta semana, de, de, a semana, <risos> semana lucrativa 42, ok? E hum, tivemos aqui a Blackstone, a, a gestora de ativos, que anunciou o melhor trimestre dos seus 36 anos de história. Receitas trimestrais a subir 25% para 1,3 bilhões de dólares lucros a disparar 88.57% para os 3.2 bilhões de dólares, segmento do imobiliário a crescer 32%, ações 22%, hedge funds 3.6%, crédito e seguradoras 31%. Por isso todos os segmentos a crescer bastante, consideravelmente, principalmente num ano que tem vindo a ser impactado por enormes volumes de negociação hum, aqui nos mercados financeiros. Depois tivemos o Banco Barclays do Reino Unido com lucros de 16,8 bilhões de libras e o melhor trimestre em termos de, das taxas, taxinhas e taxões que foram conseguir sacar na banca de investimento e, e com os lucros gerados pelos ativos. ok? E para finalizar aqui então ainda temos a American Express, receitas trimestrais a subir 25% para 10,9 bilhões de dólares lucros Uh, líquida subir 70% para 1.8 bilhões de dólares, isto devido já seremos à libertação de reservas, Synchrony Financial com lucros por ação de 2 dólares é uma subida de 200%, 85% cento ao mesmo período do ano passado, ouviste bem, quase quatro, quatro vezes, ok? E, e já sabemos que muitos destes resultados foram altamente impactados por a libertação de reservas que tinham sido feitas um ano antes para a potencial perda com créditos, ok? Qualquer das formas, novas contas subiram 17%, estão agora nos 6,2 milhões de contas novas, ou uh, seja, 2 milhões de contas no total, ok? Volume a aumentar 11% aqui nestas contas. Lucros ligados às taxas de juros a subir 7% e a margem ligada à taxa de juros, a Net Interest Income, está agora nos 15,45%, o que é das maiores na indústria, ok? muitos muitos bons números. E para finalizar, mesmo, mesmo, mesmo, agora sim temos aqui do lado da restauração, a Chipotle Mexican Grill com receitas a crescer 22% para os 2 bilhões de dólares, vendas comparáveis aumenta a 15.1%, vendas digitais já contabilizam quase 43% do total das vendas, é absolutamente impressionante, No clique nos 204 milhões de dólares é um crescimento de 155% face ao ano passado. E para finalizar, abriram mais 44 restaurantes durante o trimestre, o que faz da Chipotle Mexican Grill também um tremendo, um tremendo negócio, uma tremenda cadeia de restaurantes e que os números estão a falar por si. Esta semana é tudo aqui na semana lucrativa número 42, a época resultados está aqui ao rubro, a partir de agora temos aqui as próximas duas, três semanas bem fortes em termos de, de resultados e por isso está em um enorme trabalho, já sabes tudo o que te peço, é o teu mega like, esmaga aí o teu mega like, deixa o teu comentário preferido aqui em baixo para nós percebermos como realmente isto adiciona-te valor, como todos estes resultados te ajudam a estar a par do mercado, do que se faz no mercado e a tomar as melhores decisões de investimento, ok? Desejo-te uma excelente semana lucrativa, até o próximo episódio, tchau tchau!